Eu vou falar sobre a importância do discipulado Olá, você que chegou, primeira audiência Chegou, você chegou Até hoje nós vamos falar sobre a importância do discipulado E vou comentar um pouquinho sobre os quatro modelos de discipulado Que eu tenho visto por aí Então, o discipulado, conforme eu ia dizendo O discipulado, ele, ele tem importância, claro Porque boa parte dos problemas que nós resolvemos E vamos tendo que contornar o gabinete pastoral é fruto de um discipulado capenga De um discipulado com deficiências Ou totalmente ausência de um discipulado Então o discipulado é importante É muito importante o discipulado Primeiro porque é um mandato Há uma ordem expressa em Mateus capítulo 28 De que nós deveríamos ensinar as pessoas Aquilo que Cristo nos ensinou Timóteo, nós vamos encontrar Paulo também Dizendo a ele que ele deve procurar os Irmãos e irmãs para transmitir Mentira o conhecimento, o conhecimento que ele havia recebido do apóstolo Paulo. Pois bem, o é importante, sim, e é uma ordem de Jesus. Eu queria conversar com você sobre quatro modelos que eu tenho encontrado por aí, né? E tem sido legal porque eu tenho visto isso em boa parte dos lugares onde eu tenho andado. E o que a gente vê são quatro modelos. O primeiro modelo que tem aí, eu até coloquei na descrição do vídeo, é o modelo Nenhum. Esse é o mais, esse é o que tá em todos os cantos, É o um modelo nenhum. Esse modelo nenhum, ele tem a seguinte característica. Ele faz parte de boa parte das igrejas evangélicas espalhadas por tudo que é canto desse planeta. Que é o seguinte. Que é o evangelista que sai, que evangeliza, que faz o papel de evangelista. Vai lá, anuncia o evangelho às pessoas. É o um instrumento de Deus para a salvação da, da, das pessoas com quem ele se encontra. Só que o processo do lado dele não acontece. Entram, passam um tempo ali e para o batismo. Então é um o um discipulado que é, não é um discipulado, é um treinamento para o batismo e praticamente todo o ensino bíblico que ele recebe é do púlpito e dos estudos bíblicos que ele porventura tenha. Esse é o primeiro. Como primeiro modelo, modelo nenhum. Com a característica dele, não existe. Ele é apenas um preparatório para o batismo. Depois nós temos o segundo modelo, que é bem conhecido no Brasil, que é o G12, M12, o MDA, porque o apelido de Herbalife. Eles parecem mais um plano de negócio O lado não é um lado voltado para a vida Então a ideia é sempre pelo, pelo volume, pelo resultado do volume do trabalho dessas pessoas E não necessariamente pela capacidade delas de, de se tornarem pessoas cheias de Deus Em que é medida a sua capacidade pelo volume ou o, a quantidade de pessoas com que ela consegue trazer para si E não a quantidade de Deus para dentro dessas pessoas que é mais um plano de negócio. Fala-se mais do sucesso da célula do que necessariamente, aspas, do sucesso de quem está na célula, que é o crescimento espiritual. Terceiro modelo é o modelo gourmet. Qual é a característica desse modelo gourmet? é o cara que não recebeu atendimento no primeiro, muito provavelmente caiu no segundo modelo e se esgotou. Ele não é uma pessoa que caminha com alguém. Que ele é o cara que ouve, mas ele nunca é questionado com perguntas Difíceis, não tem um confronto. Esse é o discipulado gourmet. E tem o jesuíta, que é o quarto modelo de discipulado que nós temos aí. E o jesuíta é cruel. É apenas conhecimento teológico. Só e somente só conhecimento teológico. Esse, esse é, um, é um perigo porque não envolve vida, envolve só conhecimento. Não envolve entrega. Envolve só conhecimento Então nesses quatro modelos Há perigos, há virtudes Mas é, eu, eu, a, a ideia não é dizer qual está certo Porque nós temos um pouco de cada um deles todos os dias O fato é que, segundo as escrituras Nós temos um modelo de discipulado estabelecido por Jesus Que é o andar junto o que significa andar junto, eu não sei hoje. Andar junto pode ser uma transmissão ao vivo, pode ser pelo WhatsApp, pode ser caminhar junto. Mas existe um modelo e precisamos retornar urgentemente ao modelo bíblico de discipular. Ok? Aí você tem que sair conferindo para saber se a conexão está boa, se está chegando legal, se não está quebrando a conexão. Mas vamos lá. Então, uh, hoje nós vamos falar sobre... nós não, né? porque tem outra pessoa aqui do lado, estou <risos> sozinho...